Paz, pastores, nós queremos agradecer ao Senhor Como o presidente da editora Batista Independente Agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas Para nós é uma alegria muito grande poder celebrar a conquista de mais uma premiação Neste ano de 2017, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical Tanto para jovens quanto para adultos Foi escolhida como a melhor revista de estudos bíblicos do ano de 2016 nós concorremos com as melhores editoras do país e levamos o primeiro lugar. Nós queremos agradecer e agradecer o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, o seu grande amor nos tem capacitado para experimentar grandes coisas. Nós estendemos este agradecimento a todos os pastores e igrejas que domingo a cada domingo usam o nosso material para a edificação e crescimento da Membresia Batista Independente. Vamos em frente, melhorando cada dia mais. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus.